No dia a dia das nossas casas lotéricas, nós passamos grande parte do dia na área de caixas, nos guichês ou até mesmo na retaguarda, se você for o gestor da casa lotérica. Existe uma área que é a área do cliente, que é onde ele fica. Nós já sabemos de alguns cuidados, inclusive a gente já fez um vídeo falando sobre questão de higiene e limpeza dessa região. E agora a gente quer falar com você sobre essa área do cliente, dando mais algumas dicas e macetes daquilo que é importante você ficar atento. Quem nos ajudou nesse vídeo? foi o Fernando, da Lotérica Alterosa, lá de Londrina. Vamos assistir esse vídeo? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos nessa? Vamos lá? É, a área do cliente é o nosso cartão de visitas. Né? Então, é, é o local onde o cliente tem a primeira impressão da nossa loja. E a primeira impressão é a que fica, já diz o ditado antigo que todo mundo conhece. Esse local, eu acredito que é o local que a gente tem que deixar é, a, a impressão da organização, a impressão da qualidade dos nossos funcionários e da qualidade da empresa e da forma com que ela cuida do atendimento ao cliente. Dentro dessa aula, a gente vai abordar as informações sobre a importância de você passar os resultados, colocar os resultados ali na frente nos porta-volantes, os volantes de, de loterias, que sempre tem que estar disponível para os clientes, a limpeza, que também é muito importante, verificar periodicamente a questão da iluminação, a questão da pintura, é, a questão da organização. Aqui a gente cansa de sair ali fora e né, organizar, jogar fora todo aquele papel que o pessoal acaba deixando. Então, assim, é, ali é o nosso cartão de visita, como eu disse então a gente tem que manter e procurar manter isso sempre o mais organizado possível para que o nosso espaço seja acolhedor e atrativo para o cliente vir jogar é importante ter uma cadeira para ele sentar para fazer o jogo às vezes é, a, a gente tem pouco espaço mas às vezes uma, uma banquetinha aquelas banquetas de mais altas é simplesmente para dar um pouco de conforto para a pessoa poder às vezes parar ali descansar um pouco fazer o seu jogo com mais tranquilidade então assim é muito importante que seja sempre muito convidativo, tá? É importante também a gente verificar os quadros de publicidade, onde a gente tem que analisar se todas as publicidades que estão ali divulgando estão dentro do prazo, né? Se todas as publicidades obrigatórias da Caixa também estão ali disponíveis, né? Caso você não tenha essas publicidades, que solicite ao seu supervisor de canais, hoje gerente de canais, a nomenclatura nova é gerente de canais, né? Então solicite a eles para que você tenha esses materiais até para você estar dentro da, das exigências da Caixa e numa eventual é, auditoria você esteja dentro das exigências. As, as exigências também da Caixa, onde não só da publicidade, mas do Código de Defesa do Consumidor, a tabela de tarifas também é importante estar disponível. Tá? É, existem algumas lotéricas que não deixam o, o Código de Defesa do Consumidor e a tabela de tarifas não deixa disponível ali na frente por questão de vandalismo ou de alguém levar embora e tal, mas é importante então ao menos você ter uma placa dizendo que, que a, a loja possui isso e você pode deixar isso para dentro da blindagem, pelo menos para você é, salvaguardar o, o, os livros, né, os, o, a tabela e o, e o livro do, do CDC, mas é importante que isso esteja divulgado, porque tudo isso é um, são exigências que a Caixa tem e numa auditoria tudo isso é verificado. Tá? É, e qualquer outra informação que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, essas questões obrigatórias, tudo isso também está disponível no site da DoraSoft, onde você pode tirar suas dúvidas e verificar quais são todas as exigências que a Caixa tem é, em seus normativos. Beleza? Espero que tenha ajudado, espero que tenha tirado alguma dúvida e que a gente possa se ver na próxima aula.